Algumas pessoas ficaram famosas na História pelas boas realizações que fizeram e outras pelas más coisas que fizeram. Todo mundo deixa o seu registro e as gerações futuras vão saber o que você fez. Se foi para o bem da humanidade ou foi para o prejuízo da nação. Adolf Hitler, por exemplo, ficou famoso na História. Existem muitos livros falando sobre ele, filmes tentando contar a sua história, mas foi conhecido como um monstro da humanidade, mas ficou famoso pelos seus feitos, que não foram bons. Na palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 9, a palavra de Deus diz, Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Que você não seja conhecido pelas más coisas que fez, mas pelas boas coisas. Que no dia de hoje você seja uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa que abandone o mal e faça aquilo que é bom. Deus te abençoe.